Um bar da cidade foi lacrado, o Pinela. É mais um acontecimento relacionado à lei do silêncio o Pinela foi multado, autuado e lacrado, por esses motivos ele não volta a funcionar gerando e podendo gerar também desemprego, é mais um um bar que é lacrado numa fiscalização que não é necessariamente regulamentada organizada um bar que no governo anterior fez uma série de mediações com a comunidade, investimentos para diminuir o barulho inclusive contratou um engenheiro acústico para pensar melhorias, substituir a caixa de som, mudanças de horários, adequação de músicos e placas de contenção com mais de 35 quilos para poder se adequar à lei do silêncio do Distrito Federal. E mesmo assim, esse bar foi fechado. Né? Foi, a medição foi feita e o bar não foi avisado. Não se sabe se a medição captou, por exemplo, a rua, o ruído, o grito das pessoas, mas o que a gente sabe é que a música é vida com certeza, na cidade e há uma tentativa de silenciar a cidade. Eu queria me solidarizar com as proprietárias do Pinela e com todo mundo que utiliza os bares da cidade, especialmente as pessoas que fomentam a cultura no Distrito Federal e a música. Então, eu queria que essa casa também se posicionasse para discutir esse tema, convidasse o Ibram para que esse debate, mais uma vez, fosse feito e que a solução específica relacionada ao Pinela pudesse ser alcançada com essa discussão. Então, me solidarizo com o Pinela e a gente vai lutar para que ele possa ser reaberto, essa multa, essa autuação e essa medição que não, foi, não é regulamentada, seja revertida.